O crime venceu, e a cada instante que passa, eu me pergunto se estamos perto do fim dos tempos. Será que é finalmente hora do apocalipse? Talvez só um meteoro para resetar esse planeta novamente, e que só aí a liberdade tem alguma esperança. O que nós vamos falar nesse vídeo aqui é de uma série de coincidências criminosas. Temos a descriminalização do uso de drogas e, apesar de eu ser alguém que apoia a livre iniciativa e a liberdade plena, nós vamos analisar e ver que o que nós teremos é um total controle do Estado. O Estado passa a ser o traficante dessas drogas. Temos o STF derrubando revista íntima de visitantes em presídios e, pasmem, Projeto do governo prevê TVs 4K, óculos de realidade virtual e computadores para internos do complexo de Bangu. Quem lê essas notícias simplesmente se pergunta, será que o crime compensa? Será que a corrupção no Brasil compensa? Essa é a pergunta que todos nós, cidadãos de bem, estamos nos fazendo nesse momento. Primeiro, eu queria fazer um reactzinho aqui desse jornalista da Jovem Pan, que ele resume muito bem a situação. Quando nós vemos Deltan Dallagnol, que tem seus erros, que foi ali parte do Centrão, que tentou se afastar do Bozo, sem perder os apoiadores do Bozo, mas no fim do dia foi alguém que combateu o PT, combateu a corrupção. Enquanto nós vemos o Lula lá fora da cadeia, fazendo exatamente o que quer e como quer. Então, vamos primeiro, aqui é o que diz esse jornalista. Acho assim, como brasileiro, olhando para essa situação, eu tiro a conclusão do seguinte, não combata a corrupção no Brasil, porque se você combater a corrupção no Brasil, de alguma forma, todo o sistema vai se voltar contra você e você, meu amigo, vai se prejudicar com isso. A a lisão... É exatamente isso, cara. E eu tô cansado, é processo atrás de processo. É situação de fake news, como chamam, de enganação, como falam. E tudo isso por quê? Porque nós somos contra a corrupção. Mais nada. A gente é contra esses coletivistas que tomam o nosso mundo, que tomam o nosso Brasil e falam que é para o nosso próprio bem depois. E o caso do Delta Dalloyal passa para a sociedade é essa. O Brasil é um país em que não se pode combater a corrupção. Porque se combater a corrupção, no final das contas, quem combateu a corrupção vai sair mais prejudicado do que quem cometeu a corrupção. É, né, mas você não pode nem falar sobre isso. Eu aqui não estou questionando corrupção, não. Eu questionar o Deus Ministro Alexandre ou Moraes, isso é impossível. Quem questioná-lo será automaticamente preso, taxado de desinformação, como é a própria Jovem Pan hoje, mesmo eles tendo demitido quase todos os jornalistas. Veja, isso aqui não vai funcionar nunca desse jeito, doutor. Não tem saída. Me dá uma saída porque eu estou assim, desanimado. Cai entre nós. Tem alguma coisa errada. A minha voz tá rouca, mas a minha indignação tá lá em cima. Porque não é possível isso. Onde é que nós erramos? Onde é que a gente errou nessa história? Porque você olhar o Deltan e falar, esse cara merece ser caçado. E o líder do governo, que enfiou dólar na cueca, tá lá, livre, leve, solto. Isso é aqui é um cuspe em todas as nossas caras. Todas. Né? O Jean Willis cuspindo em todas as nossas caras. O cara que enfiou dólar na cueca, tá livre não não o cara que pega uma mulher pelo pescoço cala a boca dela arranca o celular dela tá lá simplesmente líder do governo é é, é não é questão de Apocalipse isso aqui velho desculpa meu eu tô com a voz roupa hoje eu tô tô ruim hoje tô com a voz péssima mas vocês não tem ideia o quanto isso me indigna porque não é possível a gente olhar para uma situação dessa doutor e achar isso normal e aí tem um monte de gente que, ah, mas a culpa é do fulano, a culpa é do... Vamos olhar pra dentro e falar o seguinte, meu, a gente errou e vai ter que começar do zero. Infelizmente é isso. É, talvez então a gente tenha que começar do zero, né? Um novo reset. Primeira notícia aqui. STF derruba a revista íntima de visitantes em presídios. Já é absurda a quantidade de tráfico interno dentro de presídios. Parece que os caras têm celulares à vontade, drogas à vontade e todo tipo de coisa. Mas nós estamos falando aqui da segurança dos carcereiros, da própria segurança deles. Agora, se não tem revista íntima, pode entrar qualquer objeto. E nós vamos ver como resultado de, dessa notícia, cada vez mais rebeliões, cada vez mais carcereiros tendo sua vida prejudicada, ameaçada. E tudo isso por quê? Porque temos que respeitar as visitas íntimas. Olha, eles passam por uma grande vergonha, tendo suas partes íntimas sendo revistadas. Isso tem que continuar. Mas é mais uma coisa que demonstra o que a gente vem falando aqui desde o início desse canal. Há quase oito anos atrás, que a criminalidade, a história dessas organizações criminosas, elas chegaram no poder. São eles que mandam no Brasil, são eles que decidem o que, que é feito por aqui. E parece que ninguém percebe isso. Ao mesmo tempo, nós vemos jornalistas e influenciadores digitais os defendendo como se fossem puros e santos, enquanto eles vivem em mansões blindadas, carros blindados, tudo ali do bom e do melhor, nada falta para eles. Então, para eles é fácil defender esse sistema. Mas nós que estamos aqui fora, à mercê desses criminosos, nós é que vamos pagar o preço. E não é a única notícia revoltante aqui, não. Temos uma notícia de hoje também. Na corte, desde 2011, descriminalização da maconha volta à pauta do STF. E é claro que eles vão decidir a favor. Mas não vai ser para que você plante na sua casa ou simplesmente compre sem impostos. É a mesma coisa que nós vemos do cigarro ou do álcool. Não estamos falando aqui de liberdade ou livre iniciativa. Estamos falando do Estado ter controle total sobre essas substâncias, vão decidir o preço dessas substâncias e vão lucrar com essas substâncias. E é a mesma coisa. Você acha que isso vai parar o tráfico dessas substâncias? Óbvio que não. Hoje, o tráfico de cigarro, por exemplo, vindo do Paraguai ou outros países, é uma epidemia. E em todos os lugares você vê esses cigarros contrabandeados sendo vendidos. E por quê? Porque tem um imposto surreal sobre eles. Então, o cara que está lá na padaria vendendo um cigarro ilegal, ele está ganhando o valor do imposto, que é de 99%, mais o valor do cigarro, e ali ele tem um lucro exorbitante. Não pense que estão lucrando vendendo pão, pãozinho, não, nessas padarias. E vai ser a mesma coisa com essa maconha. Não pensem que ah, você vai ter ali disponível para comprar o quanto quiser, não, o Estado vai colocar um imposto absurdo e o narcotráfico vai continuar existindo. Então não pense que o Estado está tomando uma atitude de liberdade aqui, quando é exatamente o oposto. Eles querem total controle de qualquer uma dessas substâncias. E aí a gente vai para a mais absurda de todas. Ah, aqui temos a notícia. Acredite se quiser. Projeto Prevê TVs de 4K, óculos de realidade virtual... E computadores para presos. Então, por favor, alguém me prenda lá em Bangu. Porque aqui tá de foda. Aqui fora sem assim, né, nós termos o sequer o dinheirinho do nosso YouTube garantido. Sem sequer ter o que nós trabalhamos por garantido. Não. Lá dentro eles vão ter todas as mordomias. O trabalhador se matando para conseguir comprar um celular porque foi assaltado. Postou Kivan Liberdade. A lista inicial de equipamentos tinha. TVs 4K de até 60 polegadas, ou seja, uma TV zona, laptops, câmeras fotográficas de última geração, caneta 3D, impressora multifuncional laser com Wi-Fi. E a gente se pergunta pra que impressora, né? Videogame PlayStation 5 com jogo FIFA 2023. Ah, não! Ah não! Alguém me prenda aqui não no Bangu? Alguém, por favor, me coloca lá, porque aqui fora tá difícil, mano. Lá isso aqui é surreal. O que, que a gente precisa fazer? Jesus, por favor, retorne. Porque só, só sobrou você como esperança. A gente vê os milicos, não aqueles que estão na base, não aqueles patriotas nacionalistas. A gente está vendo aqueles obesos, generais, que não fazem nada, que se tornam generais, sem nunca terem participado de nenhuma guerra, simplesmente rindo da nossa cara e nos chamando de fanáticos. Enquanto isso daqui é feito à plena luz do dia. É ou não é? O crime venceu. Quero saber a opinião de vocês aí. E por último, só uma palinha aqui do Alexandre de Moraes sobre o que, que ele acha de liberdade. Só defende né? isso com todas as vênias. Só defende isso quem não entende absolutamente nada de imunidade parlamentar, nada do surgimento das imunidades parlamentares na Inglaterra. O surgimento para... Proteger o parlamentar contra o poder abusivo do Estado. Não para permitir que o parlamentar pratique crimes, desinformação, só defende isso. É isso, né? Liberdade de expressão só existe para falar coisas corretas. É sempre assim, cara. Olha isso, tá tudo errado, tá tudo pervertido, tropa. Se você deseja receber mil reais no Pix, participe da nossa rifa, tá bom? Compre 4, leve 5 E também. Nos siga no TV, rumo a 400 inscritos lá, lá assistir vídeos e dar likes, dá um dinheirinho para vocês, e é onde a gente estará, caso nos censurem aqui no YouTube. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.